Viva, saudações, a paz serena do Senhor. Eu costumo falar muito, é um mistério profundo. Vou falar um bocadinho sobre o que é o mistério profundo. O mistério profundo é o coração ligado ao Senhor. Há um texto que diz, louvam-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E na verdade isso é o que todos nós fazemos. Louvamos, falamos, estudamos e o coração está a baguear pelas coisas do mundo. É inevitável. Acontece a todos. Mas há um sentido, que é ter uma concentração, ter a conectação. Como é que eu vou explicar isto? As mães sabem o que é. Estão a trabalhar, mas têm um sentido no filho, no bebê. É isso. Nós estamos a trabalhar, mas temos um sentido no Senhor. Isso faz uma ligação profunda e misteriosa. Esta ligação é o que faz a diferença entre estar na mente da carne ou na mente do espírito.